Confira o que vai rolar nesta semana da edição especial da novela das nove. Dia 12, segunda-feira. Vicente confessa a Maria Clara, que ainda gosta de Cristina Teó, tenta descobrir algo sobre a foto que recebeu de Maurílio. Henrique segue Vicente sem que ele perceba. Henrique enfrenta Leonardo na rua. E Amanda socorre o rapaz. Vicente, a ver com Sobrado, foi invadido. E comenta com Xana, Elevaldo, Victo e Cora elogio Cristina. Maria, Marta gosta quando Lucas afirma que vai tirar Cristina da Jó, Ayaria, Império, Antônio. Conversa com Cardoso. Maria Marta manda Silvano levar dinheiro para Lohane. Cristina enfrenta Maria Clara no primeiro dia de trabalho. Questiona Maria Clara sobre as notas fiscais Dois diamantes. E José Alfredo observa. Lohane vai à casa de Silvano e encontra o diamante rosa. Terça-feira... 13 de julho, Lohane fica fascinada pelo diamante rosa. José Alfredo tira de um cofre alguns diamantes do esconderijo. Marta, Mar, Maria Marta Clara tenta manter a calma com Cristina. José Alfredo manda José Pedro encontrar uma solução para a falta das notas fiscais dos diamantes. Juliane consegue o emprego de vendedora, Salvador sai da casa de Olville, vai atrás, Jairo dá dinheiro para Cora, um taxista tenta roubar, Lohane, Cora compra roupas novas e vai até a joalharia Império Conjário, Salvador conhece o Júnior e Juliane, Maria Clara faz questão de falar com o Vicente na frente de Cristina. Mauro marca um encontro com o Teó José Alfredo, ouve Silviano conversar com Maria Marta sobre o diamante rosa. Quarta-feira, dia 14 de julho, Cora pede para Cristina levá-la à sala de reunião e ouve Maria Marta falar com Silvano. Sobre o diamante rosa, José Alfredo, Maria Marta e Cora procuram um diamante. Cláudio elogia o trabalho de Maria Isis. Leonardo chega em casa desleixado. Cardoso provoca Antoninho. Érica fala para Robertão que Teó se encontrará com um informante misterioso. Cristina conta para os irmãos sobre o diamante rosa. Cora se aproxima de Lohane e tenta saber informações sobre a pedra preciosa. Ismael, Josué e Alfredo chegam a Santa Teresa. Cláudio descobre que Leonardo está em depressão. Antoninho pede para Cardoso ser preso. O diamante cai por uma janela. E Alfredo tenta resgatar seu talismã. 15 de junho, quinta-feira. Cora manda que todos avancem sobre os pedaços do diamante rosa. Teó vai ao encontro de Marília. Maria Clara reclama de Cristina. José, Alfredo sente-se mal e Josué o ajuda. Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e Tuane. Lohane pede desculpa a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, mas a vilã o enfrenta. Chana apressa Nana e Juliane para o jantar. Restaurante de Vicente. Antônio alerta Vicente sobre uma possível visita de Érico. Carmen desconfia de que Orville não queira mandar Salvador de volta para o manícomo Roberto pede para se encontrar com Érica Jairo chega para ajudar Cora Maria Marta diz a José Alfredo que eles não podem se divorciar dia 16 de julho sexta-feira José Alfredo se enfureceu com Maria Marta Cora obriga Jairo a levar Fernando para longe de sua casa Du afirma a João Lucas que seu pai possui negócios ilícitos. Roberto vai atrás de Érica na casa de Teó. Teó não acredita em Maurílio. Cardoso e Reginaldo admiram os pedaços dos diamantes rosa. Amanda liga para Cláudio para falar sobre Leonardo e Beatriz pensa em procurá-los. Os funcionários do restaurante fazem uma surpresa para Vicente. Jairo atira o carro de Fernando de uma ribanceira. José Alfredo e Maria Marta selam aliança. Naná e Antônio se interessam um pelo outro. E Xana sente-se ciúmes. Maurílio entrega os documentos que provam sua história para Teó. Tuane e Elivaldo fragam Jairo. Começando o Cora. Érico vai ao restaurante Vicente. Dia 17 de julho, no sábado. Cora consegue enganar o sobrinho. Esse livro é de Jairo. Claudio enfrenta Érico e Érico invade a cozinha cumprimenta Vicente. Cora tenta falar com Cristina sobre o Vicente. José Alfredo manda Josué providenciar a viagem de Espinoza para o Rio de Janeiro. Juliane acerta as contas com Carmen. Vicente é ovacionado pelos convidados e recebe um beijo de Maria Clara. Maria Marta convida Maurílio para dormir em sua casa. Cristina se encontra se com Vicente. Maurílio avisa a José Alfredo que irá responsabilizá-lo se algo acontecer com ele. Salvador enfrenta Carmen. Maurílio pede para Maria Marta em casamento. Cora descobre que Reginaldo é o pai de Jairo. Pede que Juliane volte a ser a rainha da bateria de sua escola de samba. Beatriz se sensibiliza com o estado de Leonardo, Jairo encontra-se o diamante escondido em sua casa e Reginaldo negocia o diamante rosa com José Alfredo. Esse foi mais um resumo da novela Império, novela das nove. E se você gostou deixa o seu like, se inscreva no canal e toda semana eu estarei trazendo o resumo da sua novela